Boa noite a todos, meu nome é Catarina, sou trabalhadora da Casa Espírito Irmão de Assis e hoje vamos ter mais uma preleção evangélica. Antes de começarmos o nosso tema, vou pedir para que todos vocês fechem os olhos para que possamos nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente na minha casa, na sua casa, onde quer que estejamos. Pai, de infinita grandeza e sabedoria, nós os pedimos, Senhor, por esse momento em que estamos reunidos em seu nome. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos dado diariamente e que muitas vezes não agradecemos. Agradecemos por ter um lar que nos protege do frio, da chuva, dos perigos. Agradecemos por ter alimento, por ter um leito onde podemos descansar nosso corpo depois do trabalho. Agradecemos, Senhor, pela nossa família, pelas pessoas que nos foram presenteadas nessa existência, para que pudéssemos aprender, para que pudéssemos doar nosso amor, receber esse amor de volta. E, igualmente, resgatar os laços do passado que nos prendem a essas pessoas. Agradecemos pelo trabalho que nos dá a oportunidade de servirmos ao próximo, usando nossa criatividade, usando o nosso empenho, a nossa dedicação. Agradecemos pela natureza que nos cerca, pelo sol que nos aquece, pela chuva que cai, pelas flores, pelas plantas, pelo ar que respiramos, Agradecemos, Senhor, pelos nossos animais, principalmente aqueles que vivem conosco em nosso lar. Agradecemos a essa doutrina tão maravilhosa que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina o entendimento, que nos ensina a ver raciocinada. E dessa forma, nos unimos a Maria, nossa mãe, que nos coloca em seu colo, nos cobre com seu manto azul de luz, de paz. Essa nossa mãe tão querida nos convida a nos entregarmos para que possamos serenar os nossos corações, para que possamos entender o porquê de todas aquelas dúvidas que se avolumam em nossa vida. Essa nossa mãe querida nos chama e nos leva até seu filho, Jesus, nosso irmão maior, aquele que veio até nós para nos ensinar a misericórdia, o amor, o perdão. Esse exemplo que seguimos em nossa vida. E Jesus e Maria e sua mãe nos chamam e nos levam até seu Pai, nosso Pai, nosso Criador. E juntos de Deus, esse nosso amoroso Pai, nós nos entregamos e agradecemos por tudo o que nos rodeia por todas as alegrias, pelas tristezas, pelos aprendizados, pela oportunidade do reencarne aqui na Terra, neste momento. E desta forma, unidos a seres de luz, aos reencarnados e desencarnados, dizemos em uma só voz, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome,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 Hoje nós vamos falar sobre evolução, evolução do espírito. Então nós sabemos que não vivemos apenas essa existência. É, a nossa doutrina nos ensina da pluralidade das existências. Não temos somente esta encarnação, esta vida. São uma sucessão de vidas que nós vamos é, experimentando provas, experimentando desafios. Muitas vezes caímos, outras vezes levantamos. E cá estamos mais uma vez para aprender como amar, aprender a fazer o bem, aprender a entender as dificuldades que nós passamos em nossa vida. Quando eu falo em evolução, os mais materialistas vão imaginar que seria aquilo que buscam no seu dia a dia, uma evolução no seu trabalho, na sua empresa, nas suas relações afetivas, nas, nos bens adquiridos, em tudo que podem fazer, principalmente quando se leva para o lado da matéria. Nós, estudiosos da doutrina, nós que estamos constantemente envolvidos com este aprendizado, com a fé raciocinada, nós entendemos que a evolução não é somente na matéria. Nós evoluímos no espírito. Então, por mais que estejamos vivendo essa existência, estejamos buscando constantemente esse, essa evolução da matéria, nós entendemos que a evolução principal é a evolução do espírito. E nós buscamos por meio dos nossos atos, das nossas leituras, dos nossos entendimentos, das nossas meditações, para que nós possamos evoluir um pouquinho mais nessa existência. Então, para que a gente possa começar a entender, eu separei três itens que eu acho que são importantes para que a gente possa entender a evolução. Primeiramente, é o conhecimento. E antes do conhecimento, a vontade de evoluir. Porque se ficarmos é, presos na estagnação, nessa vida sem desafios, sem nada que possa nos elevar, estaremos né, fadados a terminar essa existência com pouco progresso. Se nós tivermos o desejo firme, forte de evoluir, nós teremos que partir desses princípios que eu mencionei. Então, o primeiro deles é o conhecimento. Quanto mais conhecermos acerca desta existência e o de que tem por trás dela, de como funciona esta pluralidade de vidas, de como funciona o mundo espiritual, de como funciona a lei do amor, a lei do trabalho, a lei da ação e reação e tudo mais que nós temos a condição de aprender, mais estaremos capacitados. Essas são ferramentas que nós temos à nossa disposição para entender melhor esse nosso propósito. Eu sempre digo, e já li muito a respeito disso também, que o conhecimento ele não é simplesmente para esta existência somente. Ele veio, ele existe para que nós possamos criar em nós competências, habilidades, experiências para o espírito, então quando eu vejo pessoas mais idosas é, fazendo uma faculdade, buscando aprendiz, aprender novas línguas, aprender, ter novas experiências, ela não está, não está somente usando para esta vida, ela está usando para as vidas que virão. Então quando estamos aqui, temos que ter a máxima vontade de buscar conhecimento sempre, para que possamos ser pessoas melhores a cada dia, não somente termos coisas nesta vida. Quanto mais aprendermos, mais vamos usar, menos vamos sofrer, mais ferramentas teremos para enfrentar a vida e para enfrentar o que vier depois. Quando nós planejamos uma encarnação, nós pedimos experiências, Experiências da inteligência, experiência da beleza, da riqueza, da pobreza, das perdas, do abandono, experiências diversas. Quanto mais estivermos vivenciando plenamente cada oportunidade que temos, mais estaremos preparados para a vida no plano espiritual e para as próximas existências que tivermos. Usamos todas as nossas habilidades numa mesma existência? Não. Essas habilidades, essas competências, elas estão gravadas no espírito. Pode ser que eu tenha uma habilidade de uma existência anterior que eu não preciso usar nesta vida, nesta encarnação. E pode ser que eu esteja adquirindo conhecimentos agora que eu irei usar na próxima existência. Então o conhecimento não tem fim, é uma evolução constante, viveremos eternamente. Esse corpo que hoje nos representa, ele tem um fim. É lógico que se pudermos cuidá-lo, é, mantermos ele da melhor maneira possível, ele viverá mais e eu terei mais oportunidades de aprender nesta existência. Mas ele um dia vai se acabar, ele vai morrer. Então, nós teremos dentro de nós tudo aquilo que nós aprendemos nesta vida. E isso nós levaremos adiante. Então, o conhecimento, ele não tem limite. Que nós possamos sempre aproveitar as nossas horas para podermos sempre adquirir novos conhecimentos, novas habilidades e assim o nosso espírito armazenar cada vez mais este presente, este dom, que é o saber, que é a sabedoria. outro detalhe que eu acho importante nós mencionarmos é o autoconhecimento. Bom, se eu tenho o conhecimento para trabalhar, eu preciso saber em que ponto estou da minha evolução. Eu sei que o meu ponto final é a perfeição, é chegar ao Deus Pai que nos criou simples e ignorantes para que nós pudéssemos chegar até ele novamente, plenos, perfeitos. Então, nós temos uma longa jornada a seguir. Então, hoje, analisando a minha vida, analisando todos aqueles pontos em que eu julgo que devem ser trabalhados, eu posso criar um plano, uma estratégia, para que eu possa ir diminuindo esses defeitos, esses vícios, que eu tenho ainda guardados em mim, então é um exercício de se autoanalisar, então o que me deixa estressada, o que me deixa triste, o que me faz perder o controle emocional, no que eu ainda sofro, o que eu tenho medo, o que me angustia, se formos começar a fazer uma lista de tudo isso, é fácil, né? Nós vamos descobrindo coisas em nós que nós nem imaginávamos. Essa lista está pronta? Não. Tem coisas que estão no nosso subconsciente, que nós nem sabemos que existem. Mas a partir do momento que começamos esse exercício de autoanálise, de se é, observar quando as situações ocorrem, quando alguma coisa nos tira do controle, do nosso eixo, nós vamos anotando e pensando numa forma de fazermos uma reforma íntima para que nós possamos aos poucos ir eliminando. Vai ser tudo nessa existência? Jamais. Mas se eu der um pequenino passo em direção a essa perfeição, a essa evolução que eu tanto espero, eu terei andado um pouco nessa existência e terei saído bem feliz dela. Triste eu ficarei se eu não tiver aproveitado nada. Então, por isso que nós buscamos insistentemente esta forma de corrigir os nossos erros, os nossos vícios, os nossos desajustes do passado. É possível fazer isso? Sim. Como eu disse, nós temos o conhecimento para nos ajudar. Pessoas iluminadas, livros que nos trazem muito entendimento, para que nós possamos buscar esta reforma íntima, dentro de nós. O espírito ele volta para volta trás numa existência? Não. Ele pode estacionar. E mesmo assim, eu acredito que por mais que seja mínimo os passos que nós damos, nós sempre estamos evoluindo um pouquinho. É lento, mas nós temos todo o tempo do mundo. Quem fizer isso mais rápido, quem fizer isso com mais assertividade, vai ser feliz primeiro. Vai conseguir a sua tão sonhada libertação de tudo aquilo que nos prende à terra. Tudo aquilo que nos prende ao medo, à angústia. Quanto mais eu souber das coisas que são importantes para mim. Quanto mais eu souber como eu sou o que me faz sofrer, mas eu consigo corrigir e evoluir. E, consequentemente, eu terei uma existência mais feliz. Aqui, agora e depois também. Bom, depois que eu estou buscando exaustivamente, incansavelmente, esse conhecimento, aproveitando todos os tempinhos que eu tiver, eu, às vezes, quando eu estou fazendo alguma atividade é, manual, né, que eu possa deixar minha, minha mente aberta, eu estou sempre ouvindo algo, todas as vezes que eu consigo, eu estou lendo algo e rezando bastante, tenho o hábito da oração. É, então eu acredito que é difícil estar tá perdendo muito tempo, assim. Eu acredito que eu estou tentando e espero conseguir fazer com que esses princípios sejam sempre seguidos vou fazer sempre o possível para que isso possa acontecer bom voltando ao terceiro princípio é fazer o bem bom não adianta nada eu conhecer as coisas do mundo como funciona a nossa existência como funciona a espiritualidade como funciona a nossa vida não adianta nada eu me conhecer saber quem sou eu se eu não fizer o bem não existe evolução sem fazer o bem. Não existe. Ela para naqueles dois primeiros e estaciona. Se eu não fizer o bem para mim e para os demais que estão do meu lado, que cruzam o meu caminho, e para todos aqueles que, de uma certa forma, são a humanidade junto de mim nesse momento, não terá propósito nenhum. Nós sabemos que nós estamos no mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, nós ainda temos o direito de ter o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquele que me faz escolher qual caminho eu vou seguir. Se eu vou seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Que eu acredito que estejamos sempre procurando seguir o caminho do bem. Quando chegarmos, quando formos merecedores de viver no mundo de regeneração... Esse presente que é o livre-arbítrio nem terá necessidade, porque naturalmente seguiremos o caminho do bem. Na nossa cabeça, no nosso íntimo, não terá mais a dúvida se eu farei o mal ou se eu farei o bem. Com relação às minhas escolhas, elas serão todas voltadas para o bem. Então, para podermos estar nesse mundo de regeneração, temos que começar a trabalhar desde já. Sempre buscando o melhor caminho a seguir. Como eu faço isso? Fazer o bem é atender as necessidades do outro. É atender tudo aquilo que o outro necessita, assim como eu. Pode ser que ele necessite de algo material para passar a, as suas necessidades como a fome, o frio, o trabalho. Pode ser uma necessidade emocional na qual eu posso consolar alguém que precisa de apoio, de ajuda. Posso ensinar algo que eu sei, posso dividir a minha amizade, o meu amor, o meu apreço com todos aqueles que precisam e estão ao meu lado. Posso mandar pensamentos positivos para toda a humanidade, para aqueles que sofrem, para as pessoas que ainda não encontrarem o caminho da justiça, da paz. Posso orar por aqueles que pedem, posso orar por aqueles que não pedem, posso orar por aqueles que eu nem conheço. Eu posso fazer o bem em todos os momentos da minha vida. Se eu estiver pensando positivo, pensando no mundo melhor, pensando na paz, eu estarei fazendo o bem. Estarei emitindo energias positivas para todos aqueles que necessitarem naquele momento. Mesmo sem me conhecer, mesmo sem saber da minha existência, essas minhas vibrações positivas estarão odiando todo o planeta, assim como as dos nossos outros amigos que fazem o mesmo. E todos aqueles que precisarem dessas energias salutares, essas energias de paz, eles irão capturar, eles irão puxar para si aquilo que eles necessitam. Então até mesmo essa doação que nós fazemos sem saber a quem, fazemos pelo planeta, por todos nós que aqui habitamos, ela será de serventia. Ela fará uma limpeza em tudo aquilo que for negativo, que for pesado, que for prejudicial ao nosso psiquismo, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Se fizermos o bem, estaremos recebendo o bem, porque temos a lei da ação e reação. Tudo que jogamos para o universo, o universo retorna para nós. Como saberemos que estamos seguindo essa evolução, que estamos progredindo? Eu acredito que tem várias formas de analisar, eu também pensei em algumas aqui e queria dividir com vocês. Bom, a partir do momento que você começa a evoluir, você começa a não julgar mais ninguém e nenhuma situação. Então, todos aqueles que você analisa e que acredita que estejam fazendo um, algo errado, algo que não deveria ser feito, você passa a ver, porque a gente não tem como não ver. Estão essas coisas acontecendo ao nosso redor, mas não há necessidade de julgamento, não precisamos mais julgar ninguém, precisamos apenas... Pedir a Deus que possamos direcionar os nossos passos para seguirmos sempre pelo caminho mais reto. E pedindo também que esses nossos companheiros de jornada se descubram, se libertem do erro, se libertem do engano, para que possam seguir também pelo caminho que é o que Jesus nos ensinou. Normalmente, outra característica é termos vontade de ter esse contato mais estreito com a natureza, de fugir dos ruídos, fugir daquelas pessoas e situações em que o bem não é assunto, o bem não é foco. Então aos poucos vamos deixando de conviver com certas pessoas, não porque não gostamos delas, mas porque precisamos nesse momento estar focados com a nossa evolução. Então, a natureza traz isso, ela nos recarrega, ela nos reenergiza. É, nos sentimos protegidos, nos sentimos amparados. E, como eu disse, fugindo de todo aquele ruído, de todo aquele barulho que não nos faz bem. É, mudamos nossos hábitos, procuramos sempre é, coisas mais saudáveis para viver, para consumir para que possamos é, em que possamos acreditar coisas que fazem vibrar o nosso coração outra característica que eu acho bem interessante quando estamos evoluindo não precisamos de muita gente ao nosso redor a solitude que é aquela vontade de estar sozinhos para meditar é, sentindo-nos feliz com a nossa própria companhia tendo os nossos hábitos de leitura, de estudo, de prece, na qual nós buscamos entendimento, então não precisamos de muita gente ao nosso redor, precisamos de nós mesmos, principalmente porque sabemos que é com a gente mesmo que nós iremos contar até o final da nossa vida, então nós temos que nos dar bem com a nossa própria presença, com a nossa própria essência. A partir do momento que nós nos conectamos com o nosso próprio eu, eu, onde nós temos todas as respostas, onde nós temos tudo aquilo que nós precisamos para continuar a nossa existência, nós vamos nos sentir felizes, nós vamos nos sentir completos. E depois dessa completude, poderemos doar de nós para aqueles que habitam na nossa casa, junto de nós, para a nossa família para aqueles que vieram junto de nós, os irmãos, os pais, os tios, os primos, os avós, para os nossos amigos, aqueles que nós escolhemos para dividir essa jornada, para aqueles que cruzam o nosso caminho no trabalho, no dia a dia, no trânsito, em todos os lugares que a gente vai. Então, é, recarregando essa energia, essa força que tem dentro de nós, nós conseguimos doar para todos aqueles que estão junto de nós. É essa sensação de paz, essa sensação de que por mais difícil que seja a nossa caminhada, porque provas existem, existem situações bastante dolorosas, existem situações angustiantes na nossa vida, em que perdemos pessoas que nós amamos, em que situações fogem do nosso controle, nós temos a fé de que se algo acontece, foi por vontade, foi por desígnio de Deus. E ele sabe muito mais do que nós, do que nós precisamos para a nossa evolução. Então, às vezes, algo muito triste acontece para que nós possamos crescer, porque o foco da nossa vida é a evolução só que não sabemos o que nós precisamos. Então, somente nosso pai, nosso Criador, ele tem todos os planos de nós junto dele. E ele sabe a hora, ele sabe o momento em que nós teremos que passar por determinada situação. Então, se nós entregarmos a nossa vida a esse pai tão querido, tão amado, e aceitarmos tudo aquilo que Ele nos manda como oportunidade de crescimento, estaremos sempre junto dEle. Por mais difícil que seja, nós estaremos junto do nosso Pai, porque essa existência ela pode durar anos, poucos anos, pode durar muitos anos, mas não vai passar disso. Nós temos toda uma eternidade para podermos evoluir, esta é uma das existências, teremos muito mais. Para que a gente possa entender um pouquinho desse assunto, eu trouxe o livro dos Espíritos. Na questão da progressão dos Espíritos, questão 114. Os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios Espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Isto é evolução. Continuando. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos, aquilo que eu já tinha dito, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não a suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Enfim, se aceitarmos... Né? aquilo que nós recebemos como presente, como ferramenta, como dificuldade nessa existência, estaremos evoluindo mais depressa, aproveitando a dor para crescer, aproveitando a tristeza para dar valor para a alegria, aproveitando tudo aquilo que nos deprime, nos tira do eixo, para aprendermos mais uma lição. Para encerrar, eu queria ler um, uma oração deste livro muito legal. É de Chico Xavier, de Espíritos Diversos, ele chama Coragem. E é o que a gente precisa ter nessa vida. Se não tivermos coragem, tudo fica mais difícil. É a oração, é o texto cham... número 50, chamado Agradecemos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos. Pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração. Pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, e principalmente pelas consequências que advêm dessas ações. Pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós. Como eu disse, nós temos as respostas e dentro de nós nós temos a cura para os nossos males. Pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros. Que é o servir, o fazer o bem. Pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve. Pelo amparo da afeição na qual vossas, nossas vidas se alimentam em permuta constante. Trocamos energias o tempo todo com todos aqueles que nos rodeiam. Pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução dos nossos problemas. Pela tranquilidade de consciência que ninguém pode nos subtrair. subtrair. Enfim, por tudo isso e por todos os demais tesouros da esperança e amor, alegria e paz de que nos enriqueces a resistência, se bendito, Senhor, ao mesmo tempo em que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Então, dessa forma, eu me despeço de vocês Agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez, peço ao nosso Pai Maior que nos ensine a amar a tudo e a todos. E desta forma podemos prosseguir o nosso caminho rumo à evolução. Que todos vocês tenham uma noite abençoada e que assim seja. Até!